Shalom! Quando o pastor Sócrates falou sobre Não vos embriagueis com vinho Basicamente, é um conceito que faz com que nós entendamos Que quando você se embriaga com vinho, ou seja, quando você se anestesia Com a paz do mundo, a paz do mundo no grego significa anésis Anésis é a palavra que origina, por exemplo, na língua portuguesa, anestesia Na paz do mundo, você se anestesia por isso que você sempre tem aquela ansiedade. E você sempre quer mais e mais e mais. E nós, como cristãos, estamos nos acostumando a viver, a, não a Irene, mas a Enésis. Ou seja, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Então, eu preciso de mais novidade. Eu preciso disso, isso eu preciso daquilo. Eu preciso, eu preciso de alguma coisa. Mas quando você começa a entender... Que não foi essa paz que Jesus veio te dar Ele veio te dar a paz Eirene Que no hebraico é Shalom Eirene é aquela paz que significa assim Não importa a situação que você está passando Você está com o Senhor Significa que você pode estar no meio de uma guerra Mas o Bob está com você Significa que você pode estar no meio de uma batalha Em que a bala está comendo Mas o Senhor está com você Você não vai ser tocado Significa que não importa as circunstâncias Jesus disse para você No mundo tereis aflições Mas tende Bom ânimo significa que ele te dá um padrão para você enfrentar situações Ou seja, ele coloca para você uma questão tão fundamental Que faz com que você possa ter condições de viver 120 anos Você quer isso para você? É porque isso que está na palavra Gênesis 3 diz que Deus coloca um tempo genético para nós vivermos 120 anos Você acha que você vai chegar lá? Eu não ouvi do jeito que você está vivendo? Você acha que você vai chegar lá, atingir o objetivo que Deus colocou para você? Uma coisa que eu tenho observado é que nós temos nos acostumado a viver um cristianismo medíocre. É, meu nome é Aldrin, Aldrin Marshall, eu sou pastor, tá bom? Eu tô aqui como pastor, não estou como médico, mas eu sou médico também, ok? Então, o que eu vou ministrar para vocês é a palavra do Senhor, só que de uma forma um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados, Ok? Então, não adianta você levantar a mão, doutor, e isso aqui, porque aqui não é palestra. Tá? É ministração da palavra. Ok? Então, é... aqui estão nossos contatos. O que, que eu estava falando mesmo? Ah, isso é importante. Você, como está sua memória, sua memória a curto prazo? Está esquecido? Você esquece as coisas do seu dia a dia? Então, esse é um sinal de que nós estamos nos acostumando a viver um cristianismo medíocre. Quando eu falo medíocre, Significa que você está vivendo a média. E Jesus não foi para que você viesse e vivesse um cristianismo medíocre, mas que você vivesse um cristianismo normal. Normal, doutor? Essa palavra é muito estranha. Normal significa você viver aquilo que a palavra diz que está liberado para você, aquilo que Jesus conquistou para você ali na cruz. Isaías 53,5 diz assim: que pelas suas pisaduras você foi. Sarado. Você foi o que? Sarado. Então diga assim: pelas pisaduras de Jesus, pelas pisaduras de Jesus. eu fui sarado. Eu não, sarado, eu não serei sarado Porque eu já fui sarado, já fui sarado. Você entendeu o que já foi liberado para você? Então existe uma situação em que nós podemos desfrutar Algo que já é liberado pela palavra E quando nós olhamos... Deixa eu ver se eu consigo fazer... Então agora... Algo importante aqui Deixa eu ver... Ó, dá certo Vamos lá Vamos começar com isso se eu entendo que eu não posso viver a paz uh, anésis, e eu tenho que viver a paz erenê. Obrigado. se eu entendo quem eu sou em Cristo Jesus, o que eu tenho em Cristo Jesus, o que eu posso em Cristo Jesus, eu começo a viver a vida abundante. Eu começo a entender que esse versículo de Tiago 4,14 é algo que realmente se aplica a mim. Se aplica a uma condição da seguinte. Esse versículo diz basicamente que você vai morrer que você vai morrer, mas como que você vai viver até morrer? Como você está vivendo? Você está vivendo como se Jesus voltasse hoje, ou você está sobrevivendo? Cristianismo medíocre. Porque o cristianismo normal é aquele que está em Marcos capítulo 16, versículos 17 e 18. Você conhece esse versículo? Daqui a pouco a gente vai falar dele. Mas eu começo a olhar para esse versículo e começo a ver... Algo tremendo, eu começo a ver que Deus, apesar do nosso tempo de 120 anos ser algo tão rápido, que aos nossos olhos às vezes é tão, puxa, é tanto tempo eu vou ter para chegar a 120 anos. Mas quando você começa a olhar pra, da perspectiva dos céus e começa a viver, segundo o padrão, se Jesus voltasse hoje, eu, viverei, eu vivi todos os dias da minha vida. Você está me entendendo? Porque a grande maioria de nós estamos nos acostumando a sobreviver até morrer. Nós não vivemos até morrer. E esse é o grande problema. Se eu perguntar para você, você é saudável? Sim ou não? Mas se a palavra diz para você que pelas suas pisaduras você foi sarado, não deveria ser uma condição em que todo mundo deveria dizer assim, sim, eu sou saudável. Porque nós estamos vivendo agora o normal da Bíblia está sendo a exceção da nossa vida. Você está entendendo isso? O normal da Bíblia como é para você viver está sendo a exceção e aí nós vamos começar a ver exatamente isso o que é um cristianismo normal o que é você ser templo do Espírito Santo você sabe que você é templo do Espírito Santo né ok então tá então vamos dar sequência aqui olha esse versículo eu vim para que tenham vida e vida em abundância significa que existe um padrão que Jesus conquistou para você lá na cruz Abundância, Vida em abundância. Você acha que essa vida abundância se limita ao seu espírito, à sua alma? Ou também ela está estendida ao seu corpo? O que você acha? Ok? Então, se, se tem para o corpo, então nós vamos ver algumas passagens bíblicas que nos confirmam essa informação. Olha que coisa maravilhosa. Quando Jesus morre na cruz e depois ele ressuscita, algo acontece no mundo espiritual. Existem algumas passagens na Bíblia que nos mostram que o Senhor, que nós ah, pagamos pelos pecados dos nossos pais, iniquidade geracional. Já ouviu falar sobre isso? Maldição hereditária, tal, tal, tal. Já ouviu falar sobre isso? Vamos explicar um pouquinho sobre isso. Vamos falar na questão do físico. Mas olha esse versículo aqui, que fantástico. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Todas é o quê? Todas. Então, algo acontece no mundo espiritual que faz com que quando você passa pelo processo de novo nascimento, existe uma liberação, uma mudança na atmosfera em relação à sua vida, em relação à sua família. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. No final eu vou orar por você. Mas quando eu orar por você, você está representando a sua família. Você está me entendendo? Essa passagem, então, nos diz algo interessante. Ele perdoa todas as iniquidades. Você sabe o que é iniquidade, você sabe o que é transgressão e você sabe o que é pecado. Vamos usar uma figura muito simples. Imagine um arqueiro com o seu arco e sua flecha e um alvo. Pecado é você errar o alvo. Transgressão é você errar o alvo porque você quer errar o alvo. Iniquidade, basicamente, é você... Errar o alvo porque tem um defeito na flecha ou no arco. Ou seja, é algo que é transmitido geracionalmente. Isso em relação às doenças na família. Imagina, por exemplo, que você vai no médico e ele pergunta para você assim, quais são as doenças da sua família? E você vai lá responder, ah, tem diabetes, tem hipertensão. Ok. Então, se você vive aquele padrão, okay, aquele padrão geracional, o que vai acontecer? Você reproduz essa doença na sua vida. Por isso que nós encontramos esse texto. Porquanto eu, o eterno, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Geneticamente, está comprovado que uma doença genética, ela vai até a terceira ou quarta geração. Então, você está vendo que a Bíblia é um livro científico, né? Só que ela é escrita, é uma linguagem, com uma tecnologia diferente da nossa. Quando nós olhamos com a linguagem tecnológica da nossa época, nós começamos a ver que fundamento está ali. A Bíblia é um livro científico. Então, não caia mais nessa história assim, dizendo assim, a Bíblia não é um livro científico. Mentira. Diga assim, a Bíblia é um livro científico. Porque existe aquela questão dessa, dessa guerra entre ciência e fé. Isso é mentira. A ciência foi criada com o seguinte intuito, Deus criou, vamos descobrir os mecanismos. Isso é o fundamento da ciência. Okay? Então existe, é claro, nós estamos baseados no sistema do mundo. O sistema do mundo está baseado no naturalismo filosófico, ou seja, tira Deus, coloca o homem no centro, vamos colocar qualquer coisa no centro, mas Deus não pode ser. E nós, então, como cristãos, estamos vivendo nesse padrão do mundo. Por isso que a Bíblia diz, Romanos 12,2, não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, a sua mente não pode funcionar de acordo com o mundo. Tem que funcionar de acordo com o que está na palavra. Bom... Então você viu esse versículo, meu Deus, doutor, o que está acontecendo? Então eu vou ter diabetes, vou ter câncer, vou ter isso, vou ter aquilo. Mas olha que coisa tremenda. Os pais jamais deverão ser mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um cumprirá sua pena e morrerá, se for necessário, por seu próprio pecado. Tem contradição aí? Sim ou não? Se um lugar diz que vai morrer por causa os pais, dos pais e outro diz que não, tem contradição? Não, a Bíblia nunca se contradiz, ela se complementa. E eu vou explicar para você. O primeiro versículo diz em relação a uma predisposição. Existe uma predisposição na sua história familiar para que você desenvolva certas doenças, aquelas doenças que se reproduzem na sua família. Mas, olha que interessante. Os pecados dos pais criam predisposição, não destino explicar isso melhor. Você conhece esse carinha aqui? Conhece ele? Olha esse versículo, porque como você imagina em sua alma, assim você é. Está dizendo assim, está dando para ver? Ok. Ele está dizendo assim, imagina que você vai no médico e o médico chega para você e fala assim, olha... Você fez todos os seus exames e aqui os seus exames mostraram que você é hipertenso, você tem diabetes e seu colesterol está, é alterado. Aí você diz assim... É. A minha mãe era hipertensa. A minha mãe tem diabetes. Então eu tenho também. O que você está fazendo? Por que você imagina a sua alma assim você é? Você está declarando, assumindo algo que não é seu. Assumindo algo que não é seu. Então você transformou aquela predisposição em um destino. Cumprindo aquele versículo, o primeiro versículo de Deuteronômio 24, 16. Os pais, os filhos pagarão o pecado dos pais. Agora, se o médico traz essa palavra e, diz você, e você faz a seguinte posição... Sim, a minha mãe é diabética, a minha mãe é hipertensa, a minha irmã também é hipertensa, mas, pelas pisaduras de Jesus eu já fui sarado. Então, eu estou hipertenso, mas, em nome de Jesus eu já fui curado, e todas as situações que estão criando essa hipertensão vão ser, eu vou me livrar delas, porque, pelas suas pisaduras eu fui sarado. O que você está fazendo? Você está quebrando um ciclo geracional. Entendeu isso? Amém? Então diga assim comigo, em nome de Jesus, em nome de Jesus eu, entendi, eu entendi que parou aqui, que parou aqui toda a iniquidade irracional, todo o processo de doença, processo de doença que, está que está se reproduzindo na minha família, na, minha família, na autoridade do nome de Jesus, eu declaro, eu declaro acabou. acabou. acabou. Amém? Amém? Então você entende que nós estamos... Trazendo uma palavra de louvor. Porque, basicamente, quando você exprime louvor ou gratidão, louvor basicamente é gratidão. Quando, e gratidão é você viver aquilo que a palavra diz que você tem, que você é e que você pode em Cristo Jesus. Mas só que nós olhamos para a palavra e falamos assim: Nossa, isso aqui é lindo, mas não é para mim. Por quê? Porque, como hoje nós vivemos num sistema que faz com que você vive estressado, e quando eu falo estresse, eu estou falando de estresse crônico. Existe o estresse fisiológico, ou seja, aqueles mecanismos que Deus cria para que, numa situação de perigo real, você tenha condições de lutar ou fugir. Então, vem um petibu na sua frente e você tem que lutar ou fugir. Ok? Isso é estresse fisiológico. Então, veja bem, estresse é para te dar poder. O estresse que Deus preparou para você, os mecanismos de estresse, ele te dá poder. Mas o problema é quando nós deixamos de viver situações de estresse e passamos a viver uma vida de estresse. Sempre vai acender uma luzinha lá no nosso cérebro, dizendo assim, perigo, perigo, perigo, perigo. E aí, você vai funcionar dessa forma. Você acha que as suas emoções vão continuar corretas, calibradas, equilibradas. Não, elas são corrompidas. Por isso que nós, se nós funcionamos segundo as nossas emoções, nós vamos nos dar muito mal. Mas olha que interessante. Sabe o que aconteceu dentro do seu organismo, enquanto o pastor Sósten estava ministrando e você estava aqui com cânticos espirituais? Sabe o que aconteceu? Isso aqui, ó. A Bíblia diz que do seu interior fluirão rios de água viva. Olha isso aqui. Isso aqui é uma foto, uma fotografia eletrônica, é, microfotografia, microscopia eletrônica, de um cristal de água. Um cientista japonês, ele fez o seguinte experimento. Ele pegou uma água, um frasco de água, colocou entre duas caixas de som e colocou vários sons. Olha aqui o som, como estava as moléculas de água Provavelmente do seu organismo antes de chegar nesse congresso, vamos colocar assim. Onde chegar aqui? Desse jeito, ó, parece um pântano. Você acha que daqui você chega daquele jeito assim, ó vida, ó céus, ó azar, ó vida, ó céus, ó azar. Nossa a Bíblia diz que eu posto todas as coisas naquele que me fortalece. Mas não posso não Você acha que tua água está desse jeito ou está desse jeito? Agora você começou aqui Abre sua boca e começa a falar em línguas aí stukiran, Fala em línguas Aí o que acontece? Você começa a louvar, louvar, olha o que acontece Vira um cristal Do seu interior florirão rios de? Agora você acha que como funciona o seu organismo? Você é 70% de água 70% de água. O que você escolhe? Murmuração ou gratidão? Louvor ou murmuração? É isso. Eu vivo segundo a palavra ou vivo segundo o que o mundo me diz. Por que você, como você imagina na sua alma, assim você é. E olha que interessante. Eu comparo o nosso organismo com uma Ferrari. Diga assim, eu sou, uma eu sou uma Ferrari Mas toma posse disso Diz assim, eu sou uma Ferrari, sou uma Ferrari. Sabe por que eu estou falando você Tomar posse disso? Porque você, doutor, eu sou uma Ferrari Mas eu estou parecendo mais um Fit 147 <risos> Motor batendo, aquele câmbio difícil de entrar Mas quando Deus te olha, ele vê uma Ferrari E você não tem que olhar segundo o que o mundo diz Mas segundo como Deus te vê ele cria você como a obra-prima da criação. Você é a obra-prima da criação. E quando Ele te cria, Ele cria o um manual. Você tem que ler o manual. Mas não somente ler, você tem que conhecer o manual. Você tem que ler a Bíblia, meu irmão. A Bíblia diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Deus. Ou seja, ela tem que estar tá misturada em você. Isso se chama cosmovisão. Ou seja, tudo o que eu vou fazer tem que passar pela palavra. Tudo. Tudo. Não é num congresso, não é na igreja. Tudo. Tudo. Aí o que acontece? Deus cria você, te dá as condições Para que você possa viver os 120 anos Dominando, para você cumprir todo o propósito Que ele tem na sua vida E aí Você começa a não ler o manual Ou começa a viver Segundo como você vivia Porque pensa bem Se você Aceita Jesus, passa pelo processo De novo nascimento Aí você imagina assim, nossa, tudo está novo. Mas tudo ao seu redor está igual. As mesmas amizades, os mesmos comportamentos, as mesmas situações. Então você é liberto, mas continua pensando como escravo. Você continua funcionando como escravo. Ou seja, você tem todo o potencial para ver tudo que Deus tem para você. Mas só que você continua vivendo aquela coisa medíocre. Aí você não toma posse da palavra e começa a viver do mesmo jeitinho. Ah, eu vou comer o que eu quero, eu vou, não preciso dormir, não preciso jejuar, não preciso fazer atividade física, não preciso tomar água, não preciso aprender a lidar com o estresse. E aí você, então, está funcionando do jeito que você quer. Igual, a mesma coisa, se eu cuidar desse carro assim... Colocar ele numa estrada ruim... Colocar uma gasolina horrível... Não fizer manutenção... Pode acontecer isso aqui... Ó. Uma pergunta... Continua sendo uma Ferrari? Sim... Vai cumprir o propósito para qual ela foi criada? É isso que nós estamos fazendo com a nossa vida... Se você só cuida de espírito de alma... E não entende que Jesus morreu você, por você por inteiro... É isso que você está fazendo com a vida... Com o templo... Só que a Bíblia diz para você assim... Tudo o que você fizer, você vai prestar conta dos seus atos a Deus Então, ah doutor, mas então quer dizer que eu tenho que ser modelo? Não Quando Deus se cria, ele te dá uma altura Ele te dá uma faixa de peso, para que você viva dentro dessa faixa de peso Para quê? Para que eu seja modelo? Não Para que você possa cumprir todo o propósito que ele tem para você Não é porque ele vai viver, vai te amar mais ou menos É porque ele quer que você cumpra todo o propósito que ele tem para você e aí, você fala, falar assim, ah, doutor, você não conhece a minha vida. Não, não conheço a sua vida, mas eu vou te mostrar um carinha. Sou eu. Quer dizer, era... Sou eu ou não? Olha a coisa, ó você viu como é o negócio? Estava eu assim, ok? Eu tinha 29 anos nessa época, ok? E aí, eu coloquei isso aqui, ó, cristão. Quer dizer, tudo o que eu entendia que era esse cristianismo, ou seja, orar, jejuar, ler a palavra, dizimar célula, né, o nome que você der, Eu fazia. Mas, aí eu coloquei a palavra médico. Com o médico, a gente é muito hipócrita. Porque a gente lida com saúde, mas só que a maioria dos médicos é doente. Né? E, aí, nessa época, eu vivia uma, uma situação terrível, assim, de saúde. E aí, o Espírito Santo, um dia, falou comigo de uma forma muito sutil, singela, muito amável, falou assim, para de investir no futuro marido da sua futura viúva. Vocês entenderam? Eu estava trabalhando, trabalhando, trabalhando, trabalhando, ia morrer, morrer, morrer, morrer, e quem ia ficar com dinheiro, dinheiro, dinheiro, era minha esposa. Como ela é muito linda, é claro que ela ia rapidamente encontrar alguém, né? Então, eu estava investindo no futuro marido da minha futura viúva. E aí, então, foi uma forma muito sutil o que o Espírito Santo falou comigo, né? E aí foi com... Eu comecei de, nós começamos a nos defrontar com alguns versículos Inclusive João 10, 10 Vida e abundância, vida e abundância O que, que é isso? Será que isso é para o céu? Será que é isso só para os ungidões? Ou é para mim? Será que eu posso viver isso hoje? E aí nós eu e minha esposa começamos lá, então A perguntar ao Senhor Senhor, quais são os fundamentos de uma vida saudável? O que, que é essa vida abundante? E Deus começou a ministrar na palavra nós começamos a usar, então, a... são dez fundamentos, então, de uma vida saudável aí, que está o Metanoia, aquele primeiro slide lá que você viu. E nós começamos a colocar em prática isso. E o que aconteceu? Aquilo que é bênção para você, não cabe só nos seus braços. É por isso que eu estou aqui hoje. Mais de dez anos depois, quase, quer dizer, quase 20 anos já, né? Eu estou aqui. Porque não cabe só para mim, não pode ser para mim. Porque eu entendo que nós estamos vivendo um tempo de alinhamento. Alimento espírito, alma e corpo. Ou seja, para que a grande comissão seja cumprida. Você já pensou numa coisa? Aqueles homens e mulheres da rua Azusa, eles tiveram um alinhamento no espírito. Eles incendiaram o mundo, só alinhando espírito. Imagina você, que tem o privilégio hoje de viver um alinhamento espírito Alma e corpo O que, que Deus vai fazer através da sua vida? Você uma posse disso? Amém. Mas também você toma posse da responsabilidade disso? Amém. Por que? Uma responsabilidade? Mas olha lá Então eu fiz a pergunta já para você Você está vivendo esse padrão bíblico de vida abundante? Primeiro, você sabe qual é o padrão bíblico de vida abundante? Você não é cristão? Sim ou não? Sim. Então tá, vamos ver então Olha o versículo Levando ele mesmo em seu corpo Os nossos pecados sobre o madeiro Para que mortos para os pecados Pudessem viver para a justiça E pelas suas feridas Fostes sarados Fostes sarados Não vai dar muito tempo para explicar um pouquinho Do que Jesus passou O que significa essas feridas Não vai dar para explicar Mas tipo de dor que Jesus sofreu, nenhum ser humano sofreu. O tipo de castigo que o Senhor Jesus sofreu, ninguém mais sofreu. Então, quando a gente começa a olhar os detalhes ali, Lucas principalmente descrevendo é, os, os passos ali do, do martírio de Jesus, do sofrimento de Jesus, nós começamos a olhar que o tipo de sofrimento que Jesus sofreu é inominável. Só aquela coroa, Aquele espinho cravando aqui nessa aponevrose que nós chamamos aqui Isso é uma das regiões mais doloridas que existe Imagina aquilo segundo cada movimento entrando ali Imagina aquele cravo entrando aqui bem no nervo unar Um dos maiores pontos de dor Imagina que todos aqueles músculos, inter, nervos intercostais Estavam expostos devido aos açoites que ele recebeu Dor Imagina Jesus sendo chutado as sandálias dos romanos tinham cravos. Imagina Jesus pegando uma cruz, aquela a tábua, e andando mais ou menos 500 metros, que essa era mais ou menos a distância da Fortaleza Antônia, até o Calvário. Alguém que já estava num processo de hemorragia, quase um choque hemorrágico já. Imagina Jesus sendo pendurado, e para fazer o um movimento em que ele disse para você assim, pai, perdoe lhes porque eles não sabem o que fazem. Eles tinha que usar somente uma musculatura intercostal, porque o se seu diafragma já estava totalmente paralisado. E para fazer isso, ele tinha que fazer um pequeno movimento, isso aqui, ó, mais ou menos 20 centímetros, para poder se levantar. Já viram aqueles ginastas quando fazem aqueles momentos? Acho que é o Cristo, né? É aquilo, ele tem que se levantar. Imagina. Aí, quando ele fazia esse movimento, aquele cravo, aquele espinha entrava mais, isso aqui mexia. E ele libera para você uma palavra. Pai, perdoa Porque eles não sabem o que fazem. Você está entendendo o que significa? Pelas suas pisaduras. Você foi sarado? Você acha que você Pode continuar vivendo do jeito que você está vivendo? Senhor Jesus, obrigado pelo seu sacrifício ali na cruz. Nós não temos ideia daquilo que você sofreu por nós. Mas obrigado porque hoje nós recebemos uma palavra rema para as nossas vidas e sabemos que a partir de hoje nós vamos viver tudo o que o Senhor conquistou para nós ali na cruz, essa vida abundante nós estamos recebendo agora, mas não somente recebendo, vamos colocá-la em prática, porque nós queremos impactar o mundo, impactar a nossa geração, impactar onde o Senhor nos colocar. Obrigado, Jesus. Obrigado. Mas continuando, ah, isso aqui é um dos açoites romanos, você vê que as pontas ali eram de, de metal, bolas de metal, essas que entravam, que entraram em Jesus, arrancaram. Mas olha que coisa maravilhosa Vamos começar a ver o que é o padrão bíblico de vida abundante Vamos lá Já começou a ver, né? Vida é abundância Olha lá Olha o que Deus diz para você Em robusta velhice você vai entrar na sepultura Como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo Basicamente a Bíblia está dizendo para você assim Você vai morrer de velho Até 1950 Poderia haver, está escrito nos atestados de óbito Morreu de velhice é morte natural, morte morrida Mas hoje nós não podemos mais escrever isso, ok? Mas olha o padrão de Deus, robusta velhice Significa que basicamente você vai morrer velho o mais jovem possível Amém? Está começando a receber? Ok Olha lá Salmo 90, 91, 16. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Vida longa e lhe mostrarei minha salvação. Quando a Bíblia diz sobre salvação, ela se estende a espiritual alma e corpo. Ok? Novo Testamento. Amado, oro para que você tenha boa saúde. E tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Ou seja, nós começamos a olhar que o padrão de Deus é muito diferente do que nós achamos. Então, nós temos que, antes de... Uh, nós temos que começar a quebrar alguns paradigmas. Primeiro paradigma... Quem que é seu modelo de vida saudável? Eu dei uma dica aqui pra você, ó. Cristão. Sabe o que significa a palavra cristão? Pequeno Cristo. Se é pequeno Cristo, não é o youtuber, não é o seu personal trainer, não é um ator, uma atriz, não é seu pastor. Normalmente o pastor não entra muito nessa... Mas tudo bem. Feche os seus olhos, só um momentinho. Eu vou pedir para você pensar assim, como você olha Jesus? Feche seu olho, rapidinho. Como você olha Jesus? Qual é a primeira imagem que vem na sua mente? Pode abrir os olhos. Ah, vê aquela imagem linda. Aqueles cabelos com chapinha. Olhos azuis, aquela barba. Vestes brancas. Isso é do seu córtex, isso é da sua mente racional. Mas lá no seu inconsciente, no seu sistema límbico, que funciona na velocidade de 400 milhões de bits por segundo, está basicamente provavelmente aquela imagem que você, lá no seu tempo de escola, de um crucifixo, alguém muito magro, esquelético, pendurado numa cruz. Como alguém esquelético, magro, pode ser seu modelo de vida saudável? É por isso que você não consegue olhar para Jesus como seu modelo de vida saudável. Mas você não é um cristão? Você não é um cristão? Quem deveria ser o seu modelo de vida saudável? A gente não consegue olhar para Jesus como homem. Como alguém que veio e viveu as mesmas coisas que nós. As mesmas situações. Jesus tinha sede, tinha fome. Jesus caminhava, fazia atividade física. Jesus trabalhava, porque ele era carpinteiro. O livro de Marcos está dizendo assim para a gente que Jesus era carpinteiro. Jesus tinha estresse. Você já olhou os companheiros de Jesus? Você olhar para os companheiros de Jesus, você vai olhar para João, você pode ver que ele tem um tracinho bipolar. Uma hora estava lá, outra hora, Senhor, que que manda raio do céu para detonar tudo aqui, fogo do céu. Pedro, ele tinha transtorno de hiperatividade, né? Você vê que o cara não parava. Tomé tinha mania de perseguição. Mateus, provavelmente, deve estar na Lava Jato agora, né? <risos> Judas tinha, provavelmente, um quadro, se você olhar, o, o cara tinha borderline. Ele tinha um problema de caráter mesmo. Era um problema de borderline. Olha, você acha que essa turma não dava estresse em Jesus? Aquela a passagem ali da multiplicação dos pães, os, Jesus chega... E fala algo interessante. Eles reclamando, reclamando. Fala, o que eu ia fazer? Tô, tô, tô, tô. Jesus fez algo. Tomou o pão e os peixes. E orou, fez o quê? Dando graças. graças. Gratidão. Gratidão é atitude. É a atitude dos céus diante de estresse. Como você encara as circunstâncias? Você está encarando do jeito do mundo ou do jeito de Jesus? Então a gente não consegue olhar para Jesus como alguém... Que era homem Você acha que... Eu mostrei ali para você o, o, o açoite Você acha que se Jesus fosse alguém esquelético Ele não teria nenhum dos seus ossos quebrados Com aquele açoitamento Vocês lembram do filme Paixão de Cristo? Tem aquelas cenas Você vê que você, nenhum dos seus ossos foi quebrado E aí Nós começamos a Olhar para Jesus, agora já de uma forma diferente. Tiago 22 diz assim, Sede praticantes da palavra, e não simplesmente ouvintes, iludindo a voz mesmo. Puxa, doutor, então tem que ler a Bíblia? Tem que ler a Bíblia. Não somente ler, porque não adianta você ser portador do Evangelho, tem que ser o praticante do Evangelho. Você tem que viver o Evangelho, as boas novas, tem que ser a sua realidade. Ok? Mas a Bíblia nos coloca esse texto, mas quando nós olhamos um outro texto, nós vemos que não se limita somente a você ler a Bíblia, ou ela se tornar realidade na sua vida. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era? E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Está dizendo então que a palavra era uma pessoa. A palavra é Jesus. E se a palavra é Jesus, significa que eu tenho que viver o estilo de vida de Jesus. Amém? Sabe por quê? Romanos 8,29 porque os que Dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Significa, meu irmão, que você tem um modelo. Jesus é seu modelo. Aqui, ó. Ele tem que estar no centro do seu espírito, da sua alma e do seu corpo. Se você coloca outro modelo, você vai funcionar por força e por violência, mas não pelo espírito. Você vai funcionar durante um tempo. E a grande maioria de nós coloca um modelo muito interessante, super-homem. Talvez o pastor sócio já deve ter ouvido assim, pastor não precisa descansar. Pastor não precisa de descanso. Para quê? Que frescura. Pastor precisa trabalhar. É uma coisa que eu já ouvi várias vezes. Ou seja, a gente acha que cristão não precisa descansar. A gente acha que você pode comer qualquer coisa. Você toma Coca-Cola. Até a cor daquilo lá é preto, é cor de luto. Ah, doutor, Jesus não tomaria água... Não toma Coca-Cola? Não! Judeu só se alimenta de alimentos vivos. Coca-Cola é água morta. Lembra das, da aguinha lá que eu mostrei para vocês? Você quer continuar cristal ou quer continuar um pântano? Sai daqui, vai lá na banquinha, toma Coca-Cola. Continua. É. Aí, então, se você coloca Jesus como Espírito, centro do seu Espírito, sua alma e corpo, você começa a viver uma outra realidade. Você começa a pensar como Jesus. Porque você entende que você tem a mente de Cristo? Amém? Você tem a mente de Cristo. Mas, nós temos a mente de Cristo, mas não vivemos essa mente da sua plenitude. Mas eu quero dizer uma coisa fundamental para você e fantástica. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje eternamente. O que Ele fez, você pode fazer. E você pode viver, porque ele dá padrão. Então, se eu perguntar para você agora, a partir de hoje, a partir de agora, quem é o seu modelo de vida saudável? Jesus. Amém? Amém? Ok. Segundo paradigma, você é espírito e alma, ou espírito alma e, corpo? espírito, alma e corpo? Então, por que você continua vivendo como anjo? Você acha que é anjo. Você acha que é anjo, porque você só cuida de espírito e alma. Você acha que é anjo. Mas a Bíblia nos mostra, 1 Tessalonicenses 5,23, que o próprio Deus da paz santifica inteiramente, que todo o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados e impreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito, alma, corpo. Mas aqui, olha, esse versículo você conhece, eu coloquei numa versão da Bíblia a mensagem. 1 Coríntios Ou Vocês não sabem que o corpo é um lugar sagrado onde mora o Espírito Santo? Vocês percebem que não podem viver de qualquer maneira desperdiçando algo pelo qual Deus pagou um preço tão alto? A parte física não é mera pêndice da parte espiritual. Diga comigo, a parte física não é mera pêndice da parte espiritual. Tudo pertence a Deus, portanto, deixe que as pessoas vejam Deus no corpo de vocês e através dele. Ou seja, meu irmão, você não é dono, você é mordomo, você vai prestar conta dos seus atos a Deus. Então, o que você está fazendo com o seu corpo, pode estar glorificando ao Senhor, ou pode estar trazendo destruição para você. Ou seja, Deus quer que você viva todo o propósito que Ele tem para você. Mas, Ele te dá livre-arbítrio, te dá escolha. Se você continua vivendo do jeito que você acha, provavelmente está fora da palavra. Segu terceiro paradigma. Doença. É vontade de Deus para o cristão? Não, não é. Glória a Deus. Porque vamos ver então o que a Bíblia nos diz sobre isso. Olha o que, qual que é a vontade de Deus? Jesus dizendo assim: Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Mateus 8,7 Eu irei na casa de Zadok e lhe darei saúde. Porque a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje eternamente. Ele está aqui. Essa realidade é nossa. Não convia soltar dessa prisão no dia de sábado essa filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Lucas 13,16. E curou todos os que estavam enfermos para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías que diz Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Agora, vamos aprender o que é cristianismo normal? Marcos 16, 17 e 18. Então você vai dizer comigo assim na primeira pessoa. Eu falo, você repete. Estes sinais, Esses sinais me, seguirão, me seguirão. Porque eu creio no nome de Jesus. No nome de Jesus eu expulsarei demônios. Eu falarei novas línguas Eu pegarei nas serpentes Se eu beber alguma coisa mortífera Não me fará dano algum Eu imporei as mãos sobre enfermos E os curarei É o que está escrito Em Marcos 16 17 e 18 E eu tomo posse Amém? Isso é cristianismo normal, meu irmão não é cristianismo medíocre Isso aqui é a palavra Quando você vive a, nessa conformidade De espírito, alma e corpo Vivendo Jesus no centro Isso a, naturalmente começa a acontecer na sua vida Porque o seu padrão não é mais do mundo, é dos céus Isso é cristianismo normal Você acha que eu estar aqui falando para você É algo natural? Não, é algo dos céus Porque eu tive que deixar de me olhar Segundo o que eu achava E comecei a olhar para a palavra E ver como Deus me olhava E isso permitiu que eu começasse a viver O novo de Deus a cada dia De glória em glória E é isso que eu estou liberando na sua vida hoje De glória em glória Esse é o padrão de Deus Último paradigma Esse é um dos mais Interessante. Doença era espinho da carne de Paulo? Sim ou não? Mas se a doença não é vontade de Deus para o cristão, por que que ela Vê os paradigmas? Vamos ver. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve parecer pelo meu nome. Jesus dizendo como seria o ministério de Paulo. Ok, você vai me dizer, doutor, em Gálatas 4.13, diz que foi por causa de enfermidade física que você preguei o evangelho pela primeira vez. Eu não estou dizendo em nenhum momento que você não pode ficar doente. O problema não é ficar doente, o problema é permanecer doente. Essa é a questão. E a Bíblia está dizendo que Paulo, sim, ficou doente. Mas isso não impediu que ele cumprisse o ministério dele. Você vai ver nesse texto aqui, depois você ler em 2 Coríntios 6, 4, 10, que Paulo descreve o seu ministério. E nesse texto, você vai ver que todas essas palavras aqui, nenhuma delas pode ser traduzida no grego para doença, enfermidade. O ministério de Paulo, o espinho na carne de Paulo, seria exatamente essa questão da perseguição que ele sofreu. Jesus dizendo, eu mostrarei o que, que ele fez para os cristãos e ele vai sofrer. Tanto que, nós chegamos em 2 Timóteo 4,7, 7, Paulo diz assim, eu combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Ele acabou a carreira, ele não foi paralisado. Ele não morreu com 45 anos. Ou, como já tem acontecido, com 36 anos, você infartar. Com 40 anos, você pegar uma doença de Parkinson e não ter condições mais de fazer nada. Com trinta e poucos anos, você tem um AVC. Um detalhe. Paulo, ele era judeu. Ok? E como judeu, ele entendia essa... Como Deus via o homem, como Deus havia criado. Espírito, alma e corpo. Agora, hoje nós vivemos não debaixo dessa teologia judaica. judaico cristã Vamos colocar assim para ficar mais compreensível, porque eu não estou querendo ser judaizante, não. Mas nós vivemos debaixo de uma teologia grega, debaixo de um espírito da Grécia, porque no antigo, no mundo, na Grécia antiga, havia o pensamento de que o que é espírito é bom, o que é matéria é má, destrua a matéria. Quando a igreja se torna a religião oficial do Estado romano, com Constantino, as pessoas não se convertem, elas não passam pelo novo nascimento, elas se associam à igreja. E assim, o Espírito da Grécia entra dentro da nossa teologia, ela deforma a nossa teologia, que é, o satana, que é o que Satanás faz, e coloca esse padrão. Viva cuidando de espírito de alma. Destrua a matéria. Por isso que você vai ver as pessoas martirizando aquelas que estão, Até hoje nós vemos, né, na época da Semana Santa, as pessoas se castigando e tal, tal, tal. É por causa disso. Acontece a reforma. Isso não é quebrado. Chega aos nossos dias, está essa situação... Existe um estudo que mostra, americano, que o texto é assim. Os irmãos estão se alimentando com muito mais do que a boa palavra de Deus. E o estudo mostra, sim, que entre os cristãos norte-americanos, o índice de doenças cardiovasculares e, por consequência, de mortes, era muito maior do que a população em geral. Isso é exaltar o evangelho, né? Ou é envergonhar o evangelho? A grande maioria de nós estamos vivendo isso. Nós não estamos vivendo, nós estamos sobrevivendo. Então, eu queria fazer uma pergunta para você. Vocês conhecem um carinha chamado Caleb? Esse cara aqui, ó. não vou ler o texto porque não vai dar. O texto basicamente está lá em José 14 e diz assim como Caleb viveu a sua vida. E você vai olhar que Caleb era um cara que sabia viver vida abundante. Ele vivia segundo a palavra. Ele tomou posse da palavra e ele anda segundo a palavra. Você vai ver um texto diz assim, ele perseverou e seguiu o Senhor seu Deus, como sentia no meu coração. Então ele sabia quem ele era, ele sabia o que ele tinha, sabia o que Deus havia liberado sobre a vida dele, e ele vive segundo essa palavra. E aí, um texto diz que, no versículo 11, Ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Sabe o que esse cara está falando? Ele está falando sobre algo muito interessante. Ele tinha uma idade cronológica de 85 anos, ou seja, ele tinha 85 anos, mas a idade biológica desse cara era 40 anos. Ele recebeu a palavra quando ele tinha 40 anos. Ele vivia como um homem de 40 anos. A grande maioria de nós hoje invertemos. Nós temos 40 anos, pior, nós temos 20, 25 anos, mas estamos vivendo com uma idade biológica de 85 anos. Inversão. Se você for olhar, esse cara está dizendo assim, olha, todos os meus hormônios estão em cima. Meu cérebro é um cérebro que as conexões estão acontecendo. Eu não tenho demência, eu não tenho esquecimento. Meus níveis de cortisol, meus níveis de ideia de pregnolona, estão normais. Minha tireoide está funcionando muito bem, minha testosterona está lá em cima. Eu quero, pode vir gigante, pode vir o que quiser. E o texto fala algo interessante, que ele entendia o que era o lugar da promessa dele. O grande problema é que hoje nós temos a deformação, o que é o lugar da promessa? Às vezes vem aquela imagem que o meu lugar da promessa é uma ilha do Caribe, uma redinha, tomando água de coco. O lugar da promessa do cara, ele queria conquistar Hebron. Tinha que subir, tinha uma cidade fortificada lá, com gigantes dentro. Aí, você imagina se, durante esse período de 45 anos, ele, ah, ok, Deus me prometeu, já está liberado, então, vou tomar minha Coca-Cola, vou comer o Cheetos, aquele chilezinho sacado... Está tudo bem, não preciso fazer atividade física. Está tá tudo bem, para que dormir? O que o cara fez durante esses 45 anos? Ele se preparou. E nós temos um, um conceito errado quando Paulo fala assim: esmurro meu corpo. A palavra esmurrar meu corpo no original grego significa eu condiciono, eu preparo, eu treino. Quando a Bíblia diz para você esmurrar seu corpo, está dizendo assim: você tem que treinar seu corpo, tem que preparar seu corpo, porque eu vou te colocar no lugar da promessa. Amém? Deus vai te colocar no lugar da promessa Agora permanecer no lugar da promessa Não é a parte de Deus, é a sua parte E para isso, meu irmão, você tem que estar preparado Então você vai perguntar para mim Doutor, qual que é a sua idade biológica hoje? 30 anos Eu tenho idade biológica de 30 anos, eu tenho 49 anos Ok? Então você vai perguntar Está tudo certinho com o senhor? Bom, da minha parte está eu, vou, eu estou me preparando para viver 120 anos está na Bíblia, eu quero viver o que A Bíblia diz que eu tenho Se a Bíblia diz que eu tenho que viver 120 anos Ok, Deus liberou Agora, a minha parte eu tenho que fazer Se Deus vai me levar antes, é outra coisa Mas eu vou viver aquilo que está na palavra Se Ele quer me levar antes, é outra coisa Então se eu casei com 25 anos Vou viver até os 120 Eu vou ficar casado com minha esposa 95 anos Vou fazer bodas de sândalo Nem sabia que existissem, mas eu vou fazer bodas de sândalo mas eu vou ficar casado com a minha esposa. Eu não vou chegar daqui a um tempo e falar para ela: Mãe, ó, ouça aí o que o Espírito tem a dizer para a igreja. A sua esposa é sua esposa, não é mãe e não é filha. O seu marido é seu marido, não é filho e não é pai. Amém? Recebeu? Então tá bom. Agora, a pergunta para terminar. Você é saudável? Quem é saudável, levanta a mão. Quem não é, levanta a mão. Ok? Você entendeu como... Você percebeu como a nossa mente é cauterizada? Você percebeu como a nossa mente ela está tão cautrizada que você, eu fiz você declarar pelas suas pisaduras eu fui sarado. Aí eu pergunto, dez minutos depois, você é saudável? Você diz, não. Ou então você diz, sim. Se eu perguntar, sim, por que você é saudável? Você vai dizer, porque eu, faço, eu me alimento bem, eu durmo, faço atividade física. Não, você não é saudável por causa do que você faz. Mas é por aquilo que Jesus já fez na cruz. E é isso que Satanás sempre quer deturpar Ele sempre quer mexer na sua identidade Quem você é em Cristo Jesus É por isso que você olha para a palavra E leia a palavra pela sua espetadura e fui sarado. Glória a Deus Aí eu pergunto para você O médico chega e fala: dá um diagnóstico para você E você fala assim É, não é não Agora eu quero perguntar para você Você está saudável? Aí sim, você pode dizer sim ou não, porque daí não é a parte de Deus, é a sua parte. Entendeu? Mas declara assim comigo, a partir de hoje, partir de hoje eu sou, saudável, eu sou saudável, e estarei saudável e estarei saudável. Ok. Olha lá, ó, se você vive o estilo de vida de Jesus, vamos falar que de Jesus, porque deixa eu falar para você, nós começamos o metanoia e as coisas mudam muito rápido na medicina, nas ciências, mudam muito rápido... Um dia ovo podia, agora, não pode, agora pode, açúcar, isso, tá, tá, tá, muda tudo. Mas quando você olha para Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então olha para Jesus, Jesus comeria isso? Bom, se eu sei que ele é judeu, ele só vai comer coisa viva. Isso aqui é vivo? Não, parece mais um Frankenstein isso aqui, mas tudo bem. Não, então não vou comer. Então você reduz o risco de qualquer enfermidade, qualquer enfermidade, qualquer enfermidade. Hoje nós temos uma área chamada Oncologia Nutricional. Significa que você pode retardar o processo de um câncer, diminuir um câncer, ou mesmo curar um câncer, somente através da sua alimentação. Nós temos casos de pacientes com câncer, um tumor cerebral maligno, desde 2005. Esse cara hoje é um maratonista. Sem químio, sem rádio, sem nenhum processo. Alimentação. Olha lá. Isso aqui, ó, é o seu cartão de crédito, tá bom? Significa aqui a curva do intervalo de saúde. Então Deus te deu 120 milhões para você gastar. Glória a Deus? Ok. E como você vai gastar isso aqui, ó? Dos zero aos 20 anos você cresce, o hormônio de crescimento tá lá em cima, né? Aí, ó, aqui, ó, esse aqui que é o intervalo de saúde, a nossa vida produtiva dos 20 aos 40 anos. O problema está aqui, ó. Aqui você passa o seu cartão de crédito sem olhar. Aí chega a fatura, 40 anos, você começa a pagar juro, porque você não tem para pagar o principal. Aí você começa a se apertar, aí começa a ter que pagar o principal, e aí você fica doente. Aí você vive, convive com a doença e morre aos 80 anos. Quando você remedia a situação, ou seja, quando você começa a só cuidar dos sintomas, ou seja, vou remediar a situação, vou tomar um remédio para combater tal situação. Você está remediando a situação, só que você vai conviver com algo que nós chamamos de iatrogenia, doença causada por medicamentos. Então, você convive com a medicação, não muda em nada o seu tempo de, de produtivo aqui, o seu intervalo de saúde. Vai envelhecer e vai conviver mais tempo com a doença. Então, você sobrevive. Ficou claro aqui? Terceira causa de morte nos Estados Unidos, ó. Doença, erro médico ou iatrogenia. Mas olha aqui, ó, eu começo a olhar para saúde de uma forma diferente. Eu começo a olhar de acordo com a Bíblia. Então, imagina assim que você tem uma árvore, você tem um terreno, você tem a árvore, você tem um galho, e lá na pontinha tem uma fruta. Essa frutinha está estragada. Aquilo é a doença. Então, se você só remediar a situação, você vai tratar só aquela frutinha, vai tirar aquela frutinha. Então, vai fazer cirurgia, rádio, químio, vai fazer o que você quiser, ok, mas é a árvore, e o terreno, entenderam? Então aqui ó, se você começa hoje a fazer o que nós chamamos de medicina preventiva, regenerativa, e começa a cuidar do seu estilo de vida, então você sai do estilo de morte que você tem vivido até hoje, porque nós hoje estamos vivendo esse estilo de morte, você concorda comigo? Que interessante, né? O cristianismo, que é para ser vida abundante, está vivendo em estilo de morte. Ok. Olha o que acontece. Olha para onde vai o seu intervalo de saúde. Até os 80 anos. O Salmo 93 Diz que o tempo de nossa vida é de 70 anos, quanto muito, 80 anos. Eu acho que é isso o versículo. É isso mesmo, né? Salmo 9013. Acho que é isso. Sabe o que está que acontecendo? A Bíblia, lembra que eu falei para vocês, ela nunca se contradiz, ela se complementa. Então, Gênesis 6.3 diz que é 120 anos, idade genética. Agora, eu vou chegar nessa idade genética de 120 anos, idade cronológica de 120 anos, com uma idade biológica de 80 anos. Entendeu? Viu como que a Bíblia é um livro científico? Você vai sair daqui dando aula de Bíblia, meu irmão. Está vendo como a Bíblia é sempre rica e ela sempre se renova e dá sempre coisas novas para gente? Então, você está entendendo? O Caleb chegou aqui, vamos dizer assim que ele chegou aqui com 80 anos, com a idade biológica de 40. Vamos ver se é que ele viveu até os 120 anos. A idade biológica dele era de 80 anos. Quer é isso para você? A partir de hoje está liberado na sua vida. Ah, doutor, a minha genética é ruim. Não, não é ruim, porque... A Bíblia diz no Salmo 103,3 que o Senhor Deus é o Deus que perdoou todas as tuas iniquidades. Ou seja, a sua genética foi mudada, meu irmão. Aconteceu algo no seu DNA que faz com que você vive um novo de Deus. Aí, a gente pensa assim, nossa, olha aqui, ó, o cara que, criou, que gerenciou o projeto de humana. Os genes não são absolutamente nosso destino. Não são câncer, 5 a 10% de um câncer é fator genético, 5 a 10%, ou seja, ó, uma doença evitável que exige grandes mudanças de estilo de vida, grandes mudanças, ou seja, ah, eu tenho um diagnóstico de câncer, eu vou continuar comendo o lixo que eu estou comendo? Ah, não, pode comer, você vai morrer mesmo, que basicamente é esse, é esse pensamento, ah, tem câncer, então, ih, pode comer, pode se entupir. Fator genético aqui, ó. O verdinho aqui, ó, é fator ambiental. Aqui é fator genético. Então essa pizza aqui sem glúten, né? <risos> Olha aqui, ó. Fator genético de um câncer de mama, 1,8. Fator genético de um câncer de próstata, 2,2. 2. 2%. 98% está no seu estilo de vida, que cai nesse lado aqui. Ó. Olha aqui, obesidade e dieta. Chega a 55%. Então a gente está morrendo pela boca. Não tem aquele ditado que diz assim, o peixe morre pela boca? Um dos símbolos do cristianismo é um peixe, não é? Então o cristão morre pela boca. Aí a gente fala assim, ai Deus, por que você permitiu isso na minha vida? Porque eu respeito as suas escolhas. Você não lê a minha palavra, você não conhece a minha palavra, você não conhece a minha vontade em relação ao tempo do Espírito Santo, e você joga a culpa para mim? Meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. Não falta informação, falta conhecimento. Conhecer a palavra de Deus. Então, o que eu falei? Estilo de morte. Esse versículo. Isso aqui, ó. Estilo de morte. cria isso aqui no seu organismo. Já teve uma unha encravada? Dói, não dói? Aqui lá, inflamação. É isso que vai acontecendo dentro dos seus vasos sanguíneos. Inflamação. Isso cria o terreno. Acontece de um dia para o outro? Não. Não acontece. Mas queria terreno para isso. Ó. Alzheimer, diabetes tipo 2, artrite, doenças autoimunes, lupus, psoríase. Isso são doenças autoimunes. Doenças neurológicas, esclerose múltipla, por exemplo. Aqui, ó, esse estudo foi publicado o ano passado, o PIR, fazendo uma seguinte, uma seguinte pergunta. Qual é o estilo de alimentar que propicia um terreno para doenças? Esse ou esse? Carboidrato ou gordura? Aí. Hoje nós temos uma lipidofobia, né? nós temos uma gordurofobia. Nós temos medo de gordura. Não é isso? Por isso que você vai comprar light. O light significa que você está tirando a gordura e colocando açúcar. Então você acha que está emagrecendo? Não. Você está inflamando, você está engordando, você está se enchendo de celulite, porque celulite é inflamação. Quanto mais carboidrato você come, mais celulite você vai ter. Ah, doutor, quero um remédio para celulite. Ok, corta carboidrato. Aqui, ó, essa é a pirâmide alimentar tradicional. Na década de 70, ela foi estabelecida, a base é carboidrato. Achava-se que jogou gorduras lá em cima, e o problema é que a gente trocou a gordura boa por gordura ruim. Você deixou de comer manteiga para comer margarina. Você trocou azeite de oliva ou gordura de porco, banho de porco, por óleo de soja, de milho, piririporó, esses óleos. Óleo de canola... Que é bom para a saúde, né, doutor? Não, é bom para indústria. a indústria. Da, a saúde da indústria está fantástica, nossa. Aí, com isso, achava assim, vai acabar as doenças. Mas sabe o que aconteceu com as doenças? A mesma coisa que aconteceu com o seu saquinho de pipoca quando você vai no cinema. Era desse tamanho assim, agora você precisa de uns quatro braços para carregar o saquinho. A Coca-Cola, né? Então, aconteceu a mesma coisa, as doenças explodiram, né? Olha aqui, ó, aqui basicamente é a orientação mais, própria, mais próxima aí da época de Jesus. Então, gorduras boas, carnes, frutas, verduras, legumes, derivados lácteos. Ah, doutor, quer dizer que eu posso tomar leite? Sim, você tem sua vaquinha em casa? Pode, tá. se tiver sua vaquinha em casa, pode tomar leite. Ok, continuando aqui. Sabe o que é aquela inflamação? É isso aqui, ó, é esse suspiro. Isso aqui, ó, eu vou explicar aqui o que é a glicação, Tá? Não vai começar a falar em línguas. Glicação, glicação, glicação, glicação. Não é língua, tá bom? Isso aqui é uma clara de ovo, não é isso? Para você transformar ela num suspiro, o que, que você faz? Açúcar. É isso que está é acontecendo dentro dos seus vasos sanguíneos. Vai caramelizando, vai fazendo suspiro dentro dos seus vasos sanguíneos. Aí você vai fazendo suspiro, vai fazendo suspiro, vai fazendo suspiro, daqui a pouco você dá seu último suspiro. <risos> Doutor, isso é novo? Não! Provérbios 25, 27 Não é inteligente em panturrar-se de doces Isso é Bíblia Ou seja, a Bíblia diz para você Não faça isso Não faça isso Vou resumir para você Quanto mais branco o pão, mais cedo você vai pro caixão É isso Resumiu? Posso ir embora? Meus pacientes chegam, eu falo assim Ok, há um diagnóstico para você, mas a... nós já liberamos a cura, eu oro com o meu paciente declarando a cura sobre a vida dele, oro em concordância com ele, falo assim, ok, você recebeu a cura, agora vamos colocar ela em prática. Primeira coisa, para de alimentar o câncer, para de alimentar o Alzheimer, para de alimentar a esclerose múltipla, para de alimentar diabetes, para de alimentar hipertensão, para de alimentar infarto. Alimente seu organismo. Célula cancerígena Ama açúcar. Ama açúcar. Ama açúcar. Então, ou você alimenta o seu organismo, ou alimenta o câncer. Eu posso continuar mais 10 minutinhos? Ok. Então, eu comecei a falar algumas coisas para você, mas vamos falar, começar a falar um pouquinho do estilo de vida de Jesus, os fundamentos. Não dá para eu falar todos, porque o Metanoia são 16 horas, tá pessoal? Não dá para eu falar tudo. Então, eu tenho que resumir, espremer. Tá? E tem que orar com vocês ainda. Então, aqui, ó, estresse. Eu falei para você, olha aqui, se você não sabe lidar com o estresse, você é como uma cidade com seus muros derrubados, você não sabe se dominar. Ou seja, suas defesas se desmontam, o estresse mexe no seu organismo como um todo. Olha o que Jó fala, exatamente aquilo que eu mais temia desabou sobre a minha cabeça e o que mais me dava medo veio me assombrar. Estresse é uma reação de medo. Estresse é uma reação de medo, só que ele é para um medo real. O problema é que hoje nós não vemos medos reais, nós vemos medos imaginários. Aquela mensagem lá no seu cérebro, nas amígdalas cerebrais, está escrito assim, perigo, perigo, perigo, perigo. E você vai funcionar desse jeito. Sua adrenalina deve estar lá em cima. Ai, que horas que esse doutor vai acabar, hein? Está tudo tenso aqui, está cheio de nozinhos, aqueles trigger points, aqueles nozinhos do músculo. Você tem, às vezes, aquela sensação de palpitação, o coração disparar. Você acorda à noite com aquela sensação. Eu vou infartar. Elias teve medo. E fugiu para salvar a vida e orou pedindo a morte Já tive bastante Senhor, tira minha vida Não sou melhor que os meus antepassados Sabe como Deus tratou esse cara? Esse cara não tinha depressão Ele estava vivendo um quadro depressivo Por quê? Porque ele passou por um processo que nós chamamos hoje de exaustão adrenal Ou seja, os seus hormônios de estresse estavam zerados praticamente O que acontece? Deus vai tratar esse cara O que, que Deus manda ele, manda ele fazer? Vai orar mais Vai fazer um retiro, vai ler a Bíblia, está dizimando um pouco, vai dizimar mais. Vai participar de congresso. Foi isso que ele fez? Elias, dorme, come, toma água. O que, que Deus tratou? Espírito, alma ou corpo? Onde estava o problema? No corpo. É por isso que hoje nós vemos pastores se suicidando. Porque acham que o foco é espírito ou alma. Mas o foco está lá no corpo. Então, eu quero dizer para você, muitas vezes, meu irmão, o que você está passando não é demônio, é hormônio. É falta. E aí você atira no foco errado, não vai ter solução. Porque você pode tomar, você vai fazer libertação, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo lá, tal, tal, tal. Você vai tomar antidepressivo, mas aquele cansaço nunca te abandona. Aquela sensação de que eu quero ficar na caverna, eu quero ficar na caverna. Nunca te abandona, porque já é um quadro físico. E aí você... Mira no foco errado, atira no foco errado, te dá uma melhorazinha... Mas não te cura. Isso que aconteceu, por exemplo, com o Epafrodito. Olha o que a Bíblia diz. Pela obra de Cristo, chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida. Esse cara era grego. Lembra que eu falei do Espírito da Grécia? Então, ele entendia que espírito e alma estava ok, mas o corpo eu cuidando do jeito que eu sei. Detona o corpo. Outro cara, você conhece? Timóteo, a mesma coisa. Então o Timóteo era filho de mãe judia e de pai grego. Está entendendo? Então esse, é isso que nós estamos vivendo, debaixo dessa, desse espírito da Grécia. É por isso que nós estamos hoje num alinhamento um tempo novo. Eu sei que é uma palavra dura. Por isso é tão difícil as pessoas vão embora mesmo. Porque é duro. Mas eu não vim aqui para te ameaciar. Eu vim para te alinhar. Olha aqui, eu vou te mostrar para você. Onde o estresse mexe? Tudo, ó. Você está vivendo alguma coisa dessa aqui, ó? Estresse crônico. Pode tirar foto disso aqui, não tem problema não. Tá? Aí, olha o que acontece. Se eu estou em perigo, se eu estou em perigo, o seu organismo entende que você está em perigo, você precisa de energia. O que vai acontecer? Você acha que quando você está estressado, você vai querer berinjela. Eu preciso de uma berinjela. Você vai querer isso aqui, ó? te dá energia pronta. Eu não vou dar não dá tempo para falar isso aqui. Ah, ó, só isso aqui, ó, alimento que você nunca deve comer. A própria indústria já fala pra você, use fim e será o seu fim. Se você come mal, você vai ganhar peso. Hoje nós temos epidemia de obesidade, aí nós caímos nisso aqui, ó. Basicamente, glutonaria, a palavra grega para glutonaria é komos, a palavra grega para orgia é komos, é o mesmo tipo de, de pecado. Agora, se eu chegasse para você e falasse assim, irmão, vamos no prostíbulo comigo, queima Jesus, queima Jesus. Agora, se eu falasse para você, irmão, a gente já está cheio, mas vamos lá na, no rodízio de pizza lá, e vamos ver o que a gente come mais. Glória a Deus, aleluia. É o mesmo tipo de pecado. Por que, que se aceita um e rejeita o outro? Como? -se? Porque basicamente, Glutonaria significa o seguinte, idolatria. Você lança a sua ansiedade sobre outra coisa que não Deus. Você lança sobre um alimento. E aí vai acontecer isso aqui. Ó. Todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Por que, que você come? O problema não é o alimento em si, basicamente a sua relação com o alimento. Por que, que você está comendo? Esse versículo, eu tive um entendimento um pouquinho diferente deles há um tempo atrás. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Eu coloquei essa imagem aqui, aqui no nosso, nos nossos intestinos, nós temos mais bactérias, do que células no nosso corpo? Nós temos de 60 a 100 trilhões de células. Nós temos quase 1,7 vezes mais bactérias do que células no nosso corpo. Só que a carga genética dessas bactérias é 100 vezes maior do que a nossa carga genética. Lembra que eu falei que tudo que você come, ou a forma como você se comporta, é uma informação. Então você não morre somente por aquilo que você come. Sua célula não é destruída somente por aquilo que você come, mas a informação que você manda. Por isso que a atitude de gratidão é tão importante. Os sentimentos são tóxicos. Se eu me alimento com alimentos que Deus não cria, o que acontece? Eu aciono nessas bactérias genes de inflamação, genes de doença. Por isso que a Bíblia diz isso para você. O Deus deles passe o seu ventre. Porque você está toda hora, mandando informação, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer, eu estou sacrificando, eu estou consagrando meu corpo a esse, a morte, a espírito de morte, a espírito de enfermidade. Você vê como a alimentação é algo espiritual? Você está entendendo? Então, Deus deles passei o ventre, porque se a carga genética aqui é 100 vezes maior do que a minha carga genética, e eu estou dando só lixo para essa carga genética, eu só vou acionar Genes de doença. Agora eu mudo a história. Começo a alimentar com alimentos que Deus cria. O que acontece? Eu começo a acionar genes de prevenção de doenças, genes de saúde, genes de saúde. O que vai acontecer? O Deus não vai ser mais o ventre. Você vai começar a viver segundo o padrão da Bíblia. Ok? Então Satanás faz isso aqui. Ó. Eu dou lixo para você comer. Você vai se ter, começar a ter um monte de sintoma e você vai se entupir de remédio. Você vira escravo de duas indústrias. Né? A indústria alimentícia, que quer que você coma lixo, e a indústria farmacêutica, que quer somente fazer com que você fique, continue doente. Quanto mais tempo você fica doente, mais você é lucrativo. Então, tá. Vou passar isso aqui. Ah, não, vou falar isso aqui para terminar, tá bom, pessoal? Ó, Aqui está o alfabeto hebraico. Por que você está nas asola com tanta raiva do seu corpo? Você odeia esse corpo? Porque ele você é tem o Espírito Santo. O que, que é ser tem o Espírito Santo? É algo físico. Alfabeto hebraico, cada alfabeto hebraico tem um valor numérico. Aqui está a tabela periódica. Nós vamos fazer uma correlação, fazer um link entre a tabela periódica e o alfabeto hebraico. Não fui eu que descobri isso aqui, tá? Foi um engenheiro aeroespacial da NASA. Ele descobriu essa, esse, isso aqui, eu achei tremendo, eu tenho que compartilhar isso. Então, aqui, ó, quatro elementos. Hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio. Então, três gases e um sólido. Nós vamos pegar o valor de referência aqui, a massa atômica. Eu fiz aqui a tabelinha para você. As culturas antigas, a tecnologia deles dizia que Deus usou quatro elementos para criar tudo o universo. Fogo, ar, água e terra. Correlacionando com os elementos químicos, com a tabela periódica, o fogo seria igual a hidrogênio, só, só uma bomba de hidrogênio. O ar, nitrogênio, quando você respira, 73% da atmosfera é nitrogênio. A água é oxigênio, o peixe respira embaixo da água por causa do oxigênio, e terra é carbono. Hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e carbono. São esses os constituintes do nosso DNA onde está a nossa, toda a nossa informação. Ah, doutor, não tem ouro no meu DNA, não? Não, não tem. Não tem prata? Não, não tem. Tem hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e carbono. Então, se a gente pega aqui a massa atômica desses elementos e correlaciona com as letras hebraicas, nós chegamos a algo muito interessante. Hidrogênio seria correspondente à letra hebraica Iod. Nitrogênio, a letra hebraica rei. He. Oxigênio, Vav. Iod, rei Vav. Iod, Hei, Vav três letras que estão que são partes do nome sagrado de Deus que nós tra traduzimos como YHVH. -oh três letras que correspondem a três gases. Deus é espírito. Agora, a Bíblia diz no, em Gênesis: "Façamos o homem à nossa imagem e". Então você não é somente um espírito. Então eu é, às vezes a gente ouve assim: "Ah, eu sou um espírito" que tem uma alma e habita num corpo. Parece que esse corpo aqui somente casca, né? Parece barata. A gente troca de... Não. Quando você olha para isso, você entende que Deus não vê você. Você tem um espírito, você é uma alma e tem um corpo. Você habita num corpo. Deus olha para você e vê assim, espírito, alma, corpo. Espírito, alma, corpo. Então está dizendo assim, então eu preciso fazer com que ele tenha um corpo. E Deus te molda. Nós somos os únicos seres vivos que não fomos formados somente pela palavra. Nós fomos moldados. Então, aqui é a impressão digital de Deus. yod rei gimel Diga assim comigo. yod Heivav gimel Sabe o que significa isso transliterado para o português? Deus eterno dentro do corpo. Por isso que a Bíblia diz, todo ser que respira, cante e louva o Senhor. Significa que cada céu do seu corpo tem que entrar na vibração dos céus, porque o nome de Deus está escrito lá. E a doença nada mais é do que uma... Vamos colocar de uma forma simples assim. É como se você saísse ali da, da sintonia de Deus. A sua célula passa, ela foi feita para vibrar na frequência de Deus. Aí você sai da frequência e começa a murmurar, ó oh, vida, ó oh, céus, ó oh, azar. Aí você vai ter um órgão-alvo. E aí Satanás sabe muito bem disso. Porque, olha, você é o cumprimento de Neemias 1,9. Diga assim, eu sou, eu sou o lugar. Que Deus escolheu. Que Deus escolheu. Para ali fazer habitar. O seu nome. Então, você vai olhar para o Pai Nosso agora e dizer assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu. Onde está o nome de Deus? Em cada célula do seu corpo. Então, por isso que quando você se alimenta, é algo espiritual. Quando você faz atividade física, você não está fazendo para você, você está fazendo porque você quer que... viver a totalidade do que Deus tem para a sua vida. Quando você dorme, no livro de Jó diz assim que... Em profundo sono, Deus se revelará a você através de visões e sonhos. Então, o sono é para você dormir. Profundo sono. Doutor, não, mas eu tenho profundo sono, doutor. Toma Rivotril. Não, você não tem... Você não dorme, você apaga, é diferente. Tô falando do sono da Bíblia. Que faz com que haja fixação na sua memória. Então, quando você... Claro, você vai ter momentos específicos em que Deus te levanta para você orar, batalhar. Mas o padrão de Deus é se revelar a você através do profundo sono, através de sonhos e visões. E eu libero isso para você nessa noite. A partir de hoje você está liberado da dependência de medicamentos. Eu declaro que a partir de hoje você desfruta o sono dos céus. Mas é a partir de hoje à noite, não agora, tá pessoal? Agora você pode acordar continuar ouvindo a administração. ministração. Vai terminar. Efésios 4, 22, 24, diz assim... Agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado. Ou seja, não tem casas Bahia aqui. A Bíblia não funciona como casa Bahia, porque casa Bahia é só amanhã. É agora. Uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro. Uma vida que muda para melhor quando de vocês. E que faz o caráter de Deus tornar-se realidade em nossa vida. O versículo chave do metanoia, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa e agradável vontade de Deus. Então existe uma condicional. Se eu não transformo minha mente, ou seja, se eu continuo pensando no segundo padrão do mundo, eu não vou desfrutar a vontade de Deus. Porque eu não conheço a vontade de Deus. Aqui, ó. Não importa o quanto estresse que você enfrenta, importa como você enfrenta o estresse. É o que a Bíblia diz em João 16, 38, 33. No mundo três aflições, mas tende bom ânimo. Paulo diz: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Não importa as circunstâncias que você está vivendo, importa como você vive a situação, como você enfrenta a situação. Paulo diz: já aprendi a estar contente a despeito das circunstâncias. Fico satisfeito com muito ou com pouco. Encontrei a receita para estar alegre com fome, alimentado, com as mãos cheias ou com as mãos vazias. Onde eu estiver e com o que tiver, posso fazer qualquer coisa por meio daquele que faz de mim o que eu sou. Ou seja, esse versículo é, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque se você começa a viver o padrão, a mente de Cristo, você começa a ter uma sincronia. Você começa a ter uma sincronia. Então a mente de Cristo faz com que você ande nisso aqui ó. Ah, não vai dar para falar isso aqui ó. Filipenses 4.8 Concluindo, caras e irmãs, estou concluindo também, tá? Absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro Tudo que for amável, tudo que for de boa fama Se houver algo de excelente ou digno, não vou Nisso, pensai Sabe o que isso está dizendo para você? Você tem a mente de Cristo, amém? Se você tem a mente de Cristo, a mente, Jesus pensa dessa forma, a mente de Cristo funciona dessa forma, Filipenses 4:8. Qualquer pensamento que estiver fora disso aqui não te pertence, porque você é novo homem. Amém? Não te pertence. Mas Satanás quer que você acredite que te pertence. E você toma posse disso e fala assim, ah, aquele pensamento de morte, aquele pensamento de tristeza, eu sou depressivo, eu sou isso, eu sou aquilo, tal, tal, tal. Mas a Bíblia diz para você que você tem autoridade no nome de Jesus, porque as armas que você usa não são carnais, mas são poderosas são armas de Deus, poderosas para destruir fortalezas, então isso faz com que você tenha autoridade para dizer, na autoridade no nome de Jesus, eu repreendo esse pensamento porque a minha mente está alinhada com a mente de Cristo Amém. vai ter espaço para situações em que você vai estar triste, claro eu não estou falando que você não pode ficar triste mas você não pode ficar abatido, essa é a questão Triste, porém, não. Esse é o segredo. Porque se eu sou grato, eu começo a entender esse princípio. Você pode ficar de pé? O que eu entendo é que a palavra diz, naquela mulher do fluxo de sangue, que ela recebe a cura no seu espírito, ela tem a sua identidade restaurada. Ela sai daquele padrão de enfermidade, ela se levanta, porque imagina uma mulher que não tinha sangue, porque a doença dela não tinha sangue. Ela se levanta, vai até Jesus, enfrenta uma acusação, uma multidão que acusava ela de ser impura, ou seja, feria a identidade dela, e ela vai até Jesus e toca em Jesus. Ela já havia recebido a cura, mas ela sentiu no seu corpo estar curado daquele mal. Você já recebeu a cura, mas você vai sentir no seu corpo estar curado desse mal. Amém. Então feche seus olhos. Eu só vou orar em concordância com você, porque você fez algumas liberações, dizendo assim, pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado então eu só vou orar em concordância com você, Coloque a mão sobre a sua cabeça, Senhor Jesus nós estamos aqui reunidos em teu nome, e nós temos a certeza que a tua palavra nos diz que tudo que é ligado na terra é ligado nos céus, e tudo que é desligado na terra é desligado nos céus, então na autoridade do teu nome eu desligo qualquer legalidade de espírito de enfermidade e espírito de morte na vida do meu irmão e da minha irmã que está aqui, eu declaro, Senhor, que a vida dele está agora entrando no padrão dos céus. Eu declaro, Senhor, que pelas pisaduras de suas, eles foram sarados. Então, o Senhor está trazendo agora uma quebra de toda a iniquidade geracional. O Senhor está trazendo tocando agora no DNA de cada célula do, corpo, do seu corpo agora e desligando todo o gene de doença, de inflamação, de morte. O senhor está ligando os genes de prevenção de doenças. Então, o que está acontecendo? Está havendo um reordenamento, um reavivamento, uma regeneração em todas as células do seu corpo. O senhor toca agora no seu sistema límbico e limpa o seu sistema límbico de todas as raízes de iniquidades. Está arrancando agora as raízes de iniquidade de ódio, medo, culpa e inferioridade. E fazendo com que o perfeito amor lança fora todo medo. O Senhor está reordenando a sua mente, alinhando a sua mente com a mente de Cristo. E o que está acontecendo? Trazendo para o córtex, o Senhor faz com que novas memórias estão sendo implantadas. O Senhor traz a memória aquilo que dá esperança. O Senhor faz com que neurônios novos estão nascendo, estão crescendo agora. Fazendo com que aquela falta de memória, aquela demência que estava progredindo, acabou em nome de Jesus. Sh Sinapses estão sendo renascidas agora em nome de Jesus O Senhor está fazendo com que os estoques de neurotransmissores Serotonina, GABA, dopamina, acetilcolina e, Oxitocina sejam agora reenchidos, preenchidos novamente Então todo o terreno bioquímico para depressão, transtorno afetivo bipolar Síndrome ou crise de pânico Ansiedade, esquizofrenia xa, Acabou em nome de Jesus em nome de Jesus, sua mente está limpa agora Solta agora, em nome de Jesus As garras estão sendo soltas agora Sua mente está limpa agora Você está enxergando como o Senhor te enxerga agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus, acabou toda a crise de pânico Nunca mais você vai acordar à noite com aquela sensação De coração disparado, aquela sensação de morte Acabou, em nome de Jesus O Senhor está restaurando o seu sono agora E trazendo a liberando para você aquilo que havia sido retido, porque a palavra nos diz que aos seus amados dá enquanto dormem, então o Senhor está liberando a partir dessa noite as bênçãos que estavam retidas porque você não dormia, a partir de hoje você vai dormir o sono dos céus, em nome de Jesus, a sua mente vai ser uma mente criativa, vai ser uma mente que vai criar links e vai viver de glória em glória, Todo quadro de enxaqueca, vai embora agora em nome de Jesus. Todo quadro de epilepsia, vai embora agora em nome de Jesus. Todo tumor cerebral, seja arrancado agora em nome de Jesus. Senhor, toca agora nesse hipotálamo. Faça com que os seus hormônios, os hormônios sejam normalizados. Começa aqui no hipotálamo, vem aqui para a hipófise. Toca nessa hipófise, tira todo o prolactinoma, todo adenoma hipofisário. Normalize os níveis de TSH, de CTH, de GH, sejam normalizados agora em nome de Jesus. Coloca a mão aqui na sua tireoide, aqui na frente, ó. Coloca a mão. Senhor, toca agora nessa tireoide. Todo processo inflamatório, toda tireoidite de Hashimoto, seja agora paralisada, em nome de Jesus. Todo terreno, tecido morto, todo tecido cicatricial, seja arrancado, trocado por tecido vivo, em nome de Jesus. Todo nódulo, todo cisto, todo bócio de tireoide, acabou, em nome de Jesus. Toca agora, normalize os níveis de T3, T4, T3 reverso, T3, em nome de Jesus, Senhor... Toca agora no pâncreas. Coloca a mão aqui, ó, lado esquerdo. Toca nesse pâncreas agora, Senhor. Lembre-se que você não está aqui somente por você. Se o Senhor está trazendo para você a memória alguém, você tem autoridade no nome de Jesus para liberar a palavra de cura sobre a vida dessa pessoa. Porque o testemunho de Jesus é o Espírito e profecia. O que Jesus está fazendo com você aqui vai ser liberado na vida de outras pessoas. Então toca nesse pâncreas agora. Senhor Jesus, o Senhor já está agora tocando esse pâncreas, fazendo com que haja uma regeneração das células beta pancreáticas, a, a existência de células beta pancreáticas novas, normalizando os níveis de insulina, então todo terreno para diabetes tipo 1, ou tipo 2, resistência à insulina acabou em nome de Jesus. Senhor, todo câncer de pâncreas seja arrancado agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toca agora no lado no fígado aqui, ó, lado direito. Toca aqui. Senhor, toca agora nesse fígado, limpa de toda a toxina, limpa, senhor, de toda a carga viral positiva para hepatite B, hepatite C, citomegalovírus, monocleose, seja limpa agora em nome de Jesus. Todo tumor originário de, de fígado ou metastático seja arrancado agora em nome de Jesus. Limpa toda a esteatose, toda a gordura que estava acumulada nesse fígado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toca, coloca a mão aqui atrás agora, supra-renais. São as glândulas que produzem os hormônios de estresse. Tá? Fica em cima do rim, pode colocar a mão. A palavra diz que o Senhor renova e dá força ao que estava cansado. Então, na autoridade, do no nome de Jesus, eu declaro, Xô! vida, vida, força, força, força. Acabou todo o quadro de fadiga crônica, em nome de Jesus. O Senhor está normalizando os níveis de cortisol, de ideia, pregnolona, androcinidiona, normalizados agora, em nome de Jesus. Che. todo o terreno para doença autoimune acabou, em nome de Jesus. Doenças alérgicas, sejam banidas agora, em nome de Jesus. Che. Eu quero orar pelas irmãs agora, quero liberar uma palavra para você, minha irmã. Eu cancelo, na autoridade em no nome de Jesus e como autoridade médica, todo o diagnóstico de morte sobre o seu aparelho reprodutor. Não é local de morte, é local de vida. E eu declaro, então, que o Senhor está tocando agora, retirando todo cisto, todo nódulo, todo tumor de mama. Está tocando os seus ovários agora, fazendo com que haja normalização dos níveis hormonais. Todo quadro de ovário policístico. Acabou em nome de Jesus. Todos todo câncer de ovário, seja arrancado agora em nome de Jesus, toca Senhor nas trompas agora, desobstrui, tira toda a fibrose em nome de Jesus, toca nesse útero, retira Senhor toda a miomatose, toda a endometriose, toda a lesão causada pelo HPV agora, acabou em nome de Jesus. Meus irmãos que estão aqui, eu quero liberar uma palavra sobre você, você é um varão segundo o coração de Deus, então está havendo a normalização agora dos hormônios masculinos, Testosterona, DHT, androcediona, 3 -alfa diol normalizados agora em nome de Jesus. E há também uma normalização dos níveis de estradiol, hormônio feminino. Todo o terreno para um hipertrofia de próstata, um câncer de próstata, câncer de testículo, câncer de pênis, está paralisado em nome de Jesus. Todo o terreno para infertilidade acabou em nome de Jesus. A estéreo vai ser mãe de filhos. Em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração. Muitas vezes você cansto, cantou profetizando Eu recebi um novo coração do Pai O Senhor está liberando um coração novo para você agora O Senhor está trocando esse miocárdio Fazendo com que essa musculatura cardíaca Seja uma musculatura eficaz Eficiente Então toda a insuficiência cardíaca acabou em nome de Jesus Todo o quadro de chagas está paralisado em nome de Jesus O Senhor está tocando agora nas suas válvulas Trocando essas válvulas Fazendo com que elas sejam agora válvulas funcionais O Senhor está limpando Toda coronária que estava sofrendo um processo de ateromatose, está sendo limpa agora. Então tô tendo para infarto, para para angina, acabou em nome de Jesus. O Senhor está tocando o seu nó sinotrial, ou seja, há uma normalização da sua frequência cardíaca. Você bate o seu coração agora assim. Jesus eu, Jesus eu te amo. Jesus eu te amo. Jesus eu te amo. Jesus eu te amo. Jesus eu te amo. Jesus eu te amo. É isso que está acontecendo. Che, o Senhor está limpando agora todo o processo de aneurismas. Che. E Todo quadro de trombose, de embolias, de varizes. O senhor está trazendo à existência vasos novos, fortes. E... Áreas que estavam sofrendo um processo de isquemia. Estão agora recebendo sangue. Sangue, sangue, sangue. Rios de água viva estão fluindo. Rios de água viva estão fluindo. Coloca a mão no seu, sistema, no seu aparelho digestivo. Pode ser em qualquer região. Pode ser aqui, pode ser na... Onde estiver enfermo, pode colocar a mão. Senhor... Nós entendemos que nós não devemos mais nos alimentar com aquilo que nos traz morte Mas somente o que traz vida Nós tomamos posse disso Mas aquilo que foi estragado Eu libero agora uma palavra de reconstrução De regeneração Desde sua, desde sua boca até o ânus está sendo agora regenerado Então toda lesão, todo quadro de aftas Todo quadro de câncer de língua, câncer de esôfago Esofagites, varizes de esôfago estão sendo eliminados agora em nome de Jesus Refluxo gastroesofágico é de atos sendo desfeitas agora em nome de Jesus. O senhor toca nesse estômago agora, traz uma reconstrução da mucosa gástrica, fazendo com que todo o quadro de gastrite, seja ela alcalina ou ácida, seja eliminado agora em nome de Jesus. Toda úlcera, seja ela gástrica ou duodenal, fechada agora em nome de Jesus. O senhor está tocando agora no seu intestino, desfazendo então todo o processo de colite, toda doença inflamatória intestinal, seja uma colite, uma retocolite, uma doença de Crohn, acabou em nome de Jesus. Toda constipação crônica acabou em nome de Jesus. Todo o câncer de cólon seja está sendo arrancado agora em nome de Jesus. O Senhor está tocando a sua vesícula, limpando essa vesícula agora. Então toda pedra que estava ali armazenada, todo o pólipo, o Senhor está limpando agora em nome de Jesus. Coloca a mão aí no seu sistema gênito urinário. Vamos colocar a mão. Pode colocar a mão no rim aqui, mão Na bexiga, pode colocar a mão. Senhor, limpa agora. Toca agora nessa nesses rins. Vem com a, com a britadeira, quebra essas pedras agora, em nome de Jesus, sem dor, você vai eliminar essas pedras sem dor, em nome de Jesus, Senhor, toca nesses índices, normaliza a função, função glomerular, seja normalizada agora, acabou o quadro de insuficiência renal, em nome de Jesus, normalização de ureia, creatinina, clínica de creatinina, normalizados agora, em nome de Jesus, todo o quadro de refluxo vésico-ureteral, acabou, em nome de Jesus, infecção urinária de repetição, acabou, em nome de Jesus, Câncer em vias urinárias, acabou em nome de Jesus Incontinência urinária, isso está fortalecendo agora Acabou em nome de Jesus Xê. Respira fundo Receba o ruach, o sopro de Deus Sobre o seu aparelho respiratório agora em nome de Jesus Seus ouvidos estão sendo abertos, todo o processo de surdez Todo o processo de de zumbido está sendo desfeito agora em nome de Jesus Todo tínitus acabou agora em nome de Jesus Todo quadro de tontura, todo quadro de vertigem acabou em nome de Jesus O senhor está tocando agora nos seus seios da face, limpando Tirando todo o processo de sinusite acabou em nome de Jesus Toda rinite acabou em nome de Jesus O senhor toca agora nas suas cordas vocais Está desfazendo todo todo calo de novas cordas vocais Todo câncer de cordas vocais está sendo agora extinto, extirpado em nome de Jesus em nome de Jesus, o Senhor toca agora nos seus brônquios, toca agora e limpa seus brônquios de todo o processo asmático, todo o processo inflamatório, de toda doença, toda bronquite crônica, acabou em nome de Jesus. Todo o quadro de tuberculose que não estava curado, o Senhor está agora curando em nome de Jesus. Todo câncer de pulmão, de brônquios, de laringe, sendo desfeitos agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero lá pelo seu sangue e pelo seu sistema linfático. Senhor, normaliza agora a série vermelha, a série branca e plaquetas. E normaliza os fatores de coagulação. Então, todo, todo quadro de anemia, leucemia, leucopenia, plaquetopenia, plaquetose, acabou, em nome de Jesus. O Senhor toca agora no seu sistema linfático, limpa o seu sistema linfático. Então, todo linfoma, vai embora, toda a retenção hídrica, vai embora agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero dar pela sua pele. Como o Senhor Jesus disse... Quero ser limpo, eu declaro Quero ser limpo, em nome de Jesus Então toda quadriacne, de dermatite atópica Seborreica, dermatite de contato Acabou em nome de Jesus, toda psoríase Todo vitiligo, toda úlcera Seja ela de diabética, seja ela Arterial, seja ela de estase Acabou em nome de Jesus Pele nova, regenerada, em nome de Jesus Eu quero orar agora pelo seu sistema ósseo-muscular Para terminar Pela sua coluna, pelas suas juntas Pelos seus músculos, pelos seus tendões Ok? Pode colocar a mão na região que está enferma. Senhor, nós entendemos que nós estamos debaixo da sua autoridade. Então, nós recebemos a palavra que diz assim, olhe para o autor e consumador da sua fé. Então, nós olhamos agora para Jesus. Então, a nossa coluna está sendo agora realinhada. Toda a vértebra que estava fora, toda a vértebra que estava desalinhada, toda a vértebra que estava descalcificada. Nós agora damos uma ordem liberando a calcificação dessa vértebra. Ela vai para o seu lugar de origem, sem dor. Nunca mais você vai ter dor, em nome de Jesus. O Senhor toca agora nos seus discos intervertebrais, Eles estão sendo agora reidratados, regenerados, colocados no lugar. Todo o quadro de nervo ciático, de lombocetalgia, acabou. Toda aquela questão que você não conseguia mais levantar os seus braços para louvar o Senhor, porque tinha dormência, acabou, em nome de Jesus. O Senhor toca agora nas suas articulações, todo o quadro de bursite, todo o quadro de capsulite, todo o quadro de tendinite, todo o quadro de artrose, de artrite, está sendo desfeito agora, o bálsamo de gileade está de, sendo to, derramado nas suas articulações, toda deformação causada por artrites está sendo desfeita agora em nome de Jesus, toda limitação funcional que estava acontecendo, você não conseguia mais fazer movimentos, tendões estão sendo estendidos agora em nome de Jesus, todo fibroma em nome de Jesus está sendo agora desfeito em nome de Jesus, e também eu estou olhando e vendo que Síndrome do, do carpo está sendo desfeita agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o senhor está tocando agora em músculos. Então, todo o quadro de fibromialgia acabou em nome de Jesus. Toda miosite, todo processo inflamatório, toda polimiosite acabou em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo osso que estava sofrendo um processo de osteopenia ou osteoporose está sendo calcificado agora em nome de Jesus. Todo o encurtamento de membros acabou em nome de Jesus. O senhor está trazendo. Um equilíbrio Em nome de Jesus Pode esticar sua mão aí Pode colocar, ver sua perna Pode sentar se estava tendo um problema de encurtamento Ela vai estar agora no lugar certo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Como o nosso Deus é bom, maravilhoso e tremendo Vocês sentiram seu corpo já estar curado desse mal Foi um presente estar aqui com vocês E nós só podemos realmente terminar Aplaudindo o nosso Senhor Porque ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor Aleluia Aleluia